21 96950 3063. Eu tenho os presentes para vocês. E tá vamos segurar, porque e agora E quero é um... agradecer de coração começar ao, começar ao Christian do Frogo Botas, <risos> Christian do Frogo Botas, <risos> aquele do, do é, que criar ele, ele tem uma loja de botas Nossa. lá de Belo Horizonte certo. e o pessoal da Black Nine. Black Porque eu tenho nine. essa camisa aqui, a camisinha, a camisa, que te deram. camisinha, isso, camisinha, o da Black Nine, camisinha. da Black Nine, camisinha. a camisa da Black Nine, ó, ah. meu amigo Max. Você já tem Porra. camisinha, Charles? Não, não, não trouxe camisinha, camisinha é só sexta-feira lá no centro do Rio de Janeiro, e também tenho um presente pra você, <risos> Andréia, traga os presentes aí. Você vai, Charles. Você ah. vai no centro do Rio de Janeiro? Vou, você vai pro Rio, é, vem as mulheres maravilhosas <risos> lá no puteiro e muito mais. <risos> Você <risos> vai o que que você gosta de fazer lá, Charlie? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. <risos>